Cheguei. Cheguei. Cadê o link? Cadê o link? Alguém tem o link? Alguém tem o link? Alguém tem um link? Bons emotes, bons emotes novos, viu? Achei bom. Quer dizer, tirando um. Quem foi o filho da puta que fez aquele emote? Psicopata. Tira essa porra da minha frente! <risos> 20, 20 minutos pro evento do Zine Tio, Peraí, peraí, tenho que botar música, tem que botar música. Nossa, tá um solão, tá um solão. Calma aí, rapaziada. Deixa eu abrir aqui. Ah, vocês viram que vazou? Vocês viram que vazou? mano Que palhaçada, velho. Nem... Mano... Como pode? Amor, obrigado! Para de mandar esse monte, velho! Que inferno esse monte! Vai se fuder! Vamos lá, música, música, música, música. Deixa eu abrir aqui uma musiquinha, uma musiquinha, uma musiquinha, uma musiquinha...